Que você sabe o que é o Shining Cuculos? Da onde? Da onde que o... Mano, o Elber tá fumado, velho. Não é possível, cara. Da onde saiu o Shining Cuculos? O que que... O que que aconteceu? Mano, não é possível. Brincadeira comigo. Da onde? Da onde que consegui meter um Shining Cuculos? Que bicho é esse, velho? Oh, Meu usuário. Shining... Cuculos. Esse sou eu? O Shining Cuculos. Porra, velho. É sério? Oi, Lúvio. É sério que o, o nome que você me deu é Shining Cuculos, velho? Não, Deus, favor, Nossa, eu lembrei, não. cara. Puta, mano. É nome. Nossa, cara. Ué, você anotou isso?